Neste vídeo vamos falar um pouco do 1951 Cadillac Série 62 conversível. Então, vamos lá! 1951 Cadillac Série 62 conversível é um clássico carro americano que foi produzido pela Cadillac entre 1940 e 1964. Este carro elegante e icônico apresentava um design distintivo, com linhas longas e fluidas e uma frente imponente. O série 62 convertible de 1951 era equipado com um motor V8 de 5,4 litros que produzia 160 cavalos de potência e era capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em cerca de 13 segundos. O carro também apresentava uma suspensão dianteira independente, freios a tambor hidráulicos e transmissão automática. O interior do Cadillac série 62 convertible era espaçoso e luxuoso, com bancos de couro e um painel de instrumentos elegante e bem projetado. O carro era popular entre os ricos e famosos da época e continua a ser um ícone do estilo e do glamour americano até hoje. Obrigado por assistir e até o próximo. Não esquece de assinar o canal e marcar o sininho para receber todas as atualizações. Dá aquele joinha legal para que eu possa fazer mais vídeos assim pra você, ok?